Bem vindos NPCs, hoje a gente vai ter uma mudança aqui no nosso game, que é o seguinte gente, eu resolvi atualizar o jogo para o patch número 3, porque eu vi que tem muitas mudanças e eu acho que não fazia sentido eu continuar no patch 2 com o ladinho, eu estou preparando um guia para vocês de um battle made, então eu tô jogando com esse Battle Mate, eu já tô até mais para frente dessa parte aqui no meu game, só que aí eu vou fazer para vocês hoje é, toda a exploração das ruínas. vou mostrar para vocês como é que a gente é, termina essa parte que algumas pessoas ficaram agarradas nas ruínas, mas tem um detalhe simples ali na frente. Eu entrei por aquele buraco que a gente é, mata aqueles dois guerreiros, tá? Então, dito isto, pessoal, pegue sua ficha, pegue seu D20 e bora pro vídeo. Então, continuando aqui, gente. A gente tá numa sala em que eu falei com o pessoal que eu tinha matado todo mundo lá fora, eu bati na porta e avisei pra eles que eu ia matar todo mundo. Então, por isso que eles estão todos aqui, ó, já me esperando. O que, que, que, que nós vamos fazer, gente? Eu vou pegar o astalho, vou de modo furtivo, deixa eu colocar ele em modo furtivo, e nós vamos tentar fazer um plano aqui gente, é um pouco delicado esse plano, deixa eu botar todo mundo em modo furtivo, pronto, é o seguinte ó, aqui gente, existem alguns barris aqui de óleo, então eu quero jogar esses barris nele e, e meter fogo Em todo mundo aqui, cara Vocês vão ver que legal Deixa eu ver aqui. Olha lá ó. É, Barril de óleo Mudou um negócio aqui, cara para vocês jogarem As coisas no, nos outros personagens O que, é que eu vou fazer aqui, ó é, Throw item Antigamente era só você É Vou ver aqui, gente é, tem, Já tem fogo aqui perto é melhor eu jogar primeiro, porque se o meu personagem fizer alguma coisa, a chance dele errar cara é grande. Eu não posso correr esse risco. Vou jogar aqui. Tá todo mundo surpreso, tá vendo? É, aí eu vou pegar, vou usar o deep aqui e vamos colocar fogo nesse negócio. Tô com medo de não pegar fogo, vocês acreditam? Vai lá. Pegou. Maravilha. Agora, vamos pegar os, os outros personagens aqui. Vamos com a nossa... Las El Urgente aqui. Pra começar a batalha. Vamos ver quem que a gente mata aqui, gente. A gente sempre tem que procurar pelos magos primeiro, né, gente? A gente não pode dar esse vacilo. Mata os magos primeiro. Porque. Mago, cara. É um perigo. Vamos pegar aqui. Vamos fazer um Bless. O Bless, gente, ajuda demais. Porque ele aumenta um D4 de. Um D4 de. Nos testes de ataque e tudo mais. Fazer outra coisa aqui, ó. Vai explodir esse negócio de novo. Vou dar aqui um... Um Grease. Engraçado, parece que ninguém levou dano. Depois eu vou mostrar pra vocês o personagem, tá, gente? Mas aguenta a mão aí, tá? Vamos ver quem que já tá ruim das pernas aqui. E a gente mata logo. Esse Barton aqui, acho que ele tá... Ah, tá. Já não, tem, não tenho ações. Esse cara, bicho, ele tem um ataque forte, bicho. Olha, meu Petal Mage é muito massa, velho. Né? Na moral, olha isso aqui, cara. Depois eu, eu no guia, gente. Eu vou explicar pra vocês qual é a ideia desse personagem, cara. Ficou muito massa, gente. Ficou muito massa. Mas a ideia é que eu jogue magias de mais perto aqui, ó. Tem até algumas magias de mais perto pô muito massa eu tenho que até montar uma magia aqui essa magia que eu não posso usar ó depois eu mudo né porque no combate não vai dar para eu mudar então vamos lá essa magia cara é a magia mais apelação do, do jogo na minha opinião é uma das magias mais apelação do jogo deixa eu dá uma aquecida nesse cara aqui é muito chato Nossa, o nosso cara ainda não morreu meu pai Deixa eu ver. Ah, tinha isso aqui, ó. Isso aqui, gente, importantíssimo. Isso aqui aumenta a chance dos meus personagens acertar. Pegando fogo. Deixa eu ver aqui. Estou é... sem slots. Vamos usar um cantrip aqui mesmo. 3 de vida, 2 de vida, esse cara aqui é muito chato, Mor morreu, tá, vamos tentar ir pra um lugar que não esteja pegando fogo não, mas tá muito perigoso, vamos pra cá, vou tentar dar uma volta aqui gente, aí a gente vai pra lá, Pronto. Enquanto isso Vamos continuar atacando com ela De longe né, tá pegando fogo ali Não vou ficar Agora estranho Ah tá, ela tá ameaçada Gente, tá vendo aquela setinha no pé Do personagem que tá do meu lado ali Aquilo é o ataque de oportunidade ó. Ali indica, se eu andar pra, Pro lugar que eu tô mostrando É que eu vou levar um ataque de oportunidade Como eu não quero levar Vou pular pra cá vamos ver se ainda continua ainda tá ameaçada que tá muito perto dele aqui ó não não vou tomar Ah dei mole gente não vi não observei direito Acilo. vacilei demais ali eu não observei direito Vamos passar para cá Ah, aí tá ameaçado Vamos chegar para trás Não é mole não isso Ótimo, mandando bem cara, mandando muito bem para falar a verdade. Vamos ver se dá pra gente atacar esse cara aqui. Ah, não tem um movimento suficiente, eu não vou ficar pisando no fogo tudo, bicho doido. Agora eu vou mostrar pra vocês, ah, não tem magia cara, que pena velho. Não tem problema não, deixa pra lá. Aqui, só mostrar para vocês o meu mago... Porradudo, cara, muito da hora, velho. A moral, olha que massa, velho. A mete porrada nos outros véi. aqui, gente. Eu vou mostrar para vocês uma coisa legal: Furrar o camarada lá para meio do fogo hum, conseguiu resistir torrou é, torrou. Agora com ela, vamos aqui, vamos atacar. Por que, que 45% só, gente? Muito ruim, velho. Deixa eu ver. 45% também. Uhum. Vou fazer um seguinte. Deixa eu ver se aqui vai dar pra eu dar um ataque, um backstab a lá, ó, gente. Tá vendo? Tudo é movimentação. Cara. Oh rapaz, errou. Agora com ela aqui eu vou. Chegar pertinho Vamos chegar pertinho Vamos dar a volta nele Backstab tá. 91% Toma Pronto E agora ele já fica esperto Porque Deixa eu ver se dá pra eu atacar com o Astarium de perto já Vamos detonar ele véio. Eu pus o Astarium pra usar duas armas o que que é? Ah, tô longe, né. Tô longe, mas ainda não. Tá. Vamos ver aqui, gente. Vamos ver. Ah... Boa! Acertou! isso aqui causa é, sangramento né gente sangramento o cara fica tomando dano aqui ó ainda tem uma ação bônus para eu poder atacar com a minha mão com a minha outra mão aí boa uhum. cara que ele tirou um dado bom para caramba eu ver aqui. aqui ó 15 ela sabia 50 aí cento uhum beleza gente é, vamos aqui pegar tudo então aqui nas ruínas ó aqui eu já sei tá gente eu tô indo com cautela porque eu já sei tem uma armadilha aqui ó ó viu que que você faz se ele conseguir se ele tiver o kit de desarmar armadilhas e ele tiver pros, proficiência suficiente para desarmar ele pode desarmar mas não é o caso do meu personagem então, gente, eu vou pular toda a parte de exploração aqui. Não, não tem fechadura, né? Ah, gente, como é que eu faço, cara? Você faz desse jeito aqui. Você sacou? Você faz desse jeito. Aqui, ó, vai, vai ter um, um dispositivo secreto aqui também, ó. Esse, cara, eu vou falar para vocês. Eu acho que ele abre essa porta lá, entendeu? Só que, só que, como eu quebrei a porta quando eu fui aqui a primeira vez, eu não sei dizer para vocês, mas eu acho que é isso, gente. Eu acho. Eu já procurei aonde que pode ter aberto. Salvar, né, gente? Na mole, não. Vocês vão ver o seguinte, gente. É exatamente o que eu falei com vocês: aquele outro é que eu falei sobre exploração de Dungeon vocês vão ver que interessante cara é aqui tá aqui cara tá lotado de armadilha que, que eu vou fazer você dá um save pega um pessoal pega um personagem com percepção boa para ele poder ó já fez cagada eu sei que aqui tem uma armadilha tá gente então por isso que eu não vou dar o um mole de pisar e vai devagar que qualquer não abre esse sarcófago de começo ó uma armadilha ó é um dispositivo aqui esse botão Nossa achei que ele ia pisar cara deixa eu ver aqui ó vamos tentar desarmar o foda é isso, tá vendo? É teste, cara. É assim que funciona. Não é só habilidade. Desarmou, tá vendo, gente? O que eu achei, de certa forma, ruim é que não ganha nenhuma é, experiência, né? Que quando ganha, aparece. Aqui vocês podem abrir. Achei de item cara eu gosto de pular entre essas é, negócio aqui cara porque normalmente tem as armadilhas aqui cara olha olha que massa lembra aquela porta que a Shadow Heart fica batendo essa aqui cara opa falhou abriu só para mostrar para vocês tá olha lá, ó. <risos> olha lá ela fica batendo aqui cara imagina se ela entra que que ia acontecer com ela, tá fodida. Ó, tem, tem mais armadilha aqui. Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, Opa, nossa cara, passei em cima do negócio, cara, essa aqui eu vou te falar e essa, essa é no, no, essa eu comi bola. Vamos ver se ele vê. que tem mais. É uma aqui ó, tem uma aqui, tá? É, vamos pular, vamos explorar, ai Jesus, fica aqui a meu pai, cara, tem hora que a câmera dá esses B.O., cara, poxa, olha, Onyx Ring, quando você quer pegar tudo aqui, gente, é só você apertar a barra de espaço, tá? Aí, gente, agora é o seguinte, ó. Pra você pegar as coisas que estão no sarcófago aqui, você vai pegar e vai sum Vai vazar, tá? Porque vai explodir tudo. Pega e vaza. Ah, shit. Levanta, Staryon. Vai explodir aqui tudo, cara. Sai daí. Já caiu no chão essa mulher. Nossa, minha. To... Olha. Ave Maria, cara. Nossa, as morreu, velho. Não, o que, que eu vou fazer aqui, ó? Ave Maria. E Maria, o cara pronto. Deixa eu pegar isso aqui. Vamos curar. Tem que ajudar o cara. Ah, não era para ter feito isso. Droga. Odis. Putz, cara que merda cabulosa velho gente vou download aqui cara Senão não puta merda viu pronto gente consegui sair da cagada lá que eu fiz <risos> cara eu não sei gente dizer para vocês como que desativa isso eu achei que era pelo botãozinho aqui cara eu achei e sempre achei que fosse mas beleza, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como é que, que resolve o. Então, aqui, só mostrando pra vocês. O que, que eu peguei no sarcófago? Peguei a chave. E peguei isso aqui, cara. Uma arma, tá? Só que eu não gosto dessa arma, não. Não vou usar ela, não. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, aquela chave. Ela serve para abrir essa porta. E aqui, pra você resolver. O, o, o mistério das ruínas é aqui, gente, ó. Vou só pegar uma arma aqui. Aqui tem uma arma de duas mãos muito boa, tá, gente? Vocês vêm aqui. Deixa eu ver se alguém lê aqui no meu lugar. É massive ver... Olha aqui esse lockpick. Opa, facilitou. Aí. Ah, sim, eu acho que você ganhou um scroll. Você ganhou um scroll. O que foi antes script, agora é um scroll obliterado. Você tem uma sensação de que esses são nomes? Um liste? Mas de que? Traste de religião? Vamos oh, lá, estaria bom no teste. These are the names of God's entire pantheon. Olha lá, você ganhou um screw, cara. Esse screw é bom. Deixa eu ver. Ah, tá. Ele dá metade do dano. É, é o raio do enfraquecimento como se fosse isso, tá? Então, gente, você vem aqui. Você vai pegar aqui uma. Cadê a espada, cara? Acho que tá aqui. Onde que tá a espada que eu peguei, cara? Tô apertando espaço, sem querer aqui, gente. On, on, é, ontem, cara, eu tava jogando e eu peguei uma espada muito boa aqui, cara. Acho que era uma Great Sword, sabe? Então, teoricamente, gente, o, os itens são aleatórios, cara. No meu guia, eu vou mostrar pra vocês, cara. Eu vou mostrar pra vocês. Mas beleza, vamos lá. É, Explora aqui, tem um, um, um cestinho aqui. Tem uns cadáveres aqui também. Esses cadáveres vão lutar com a gente. Cara, eu não peguei isso aqui ontem. Não peguei. Deixa eu ver se esse anel tem alguma coisa, cara. Ah tá, eles, alguns... É, que Nomos e Halfliss é, consideram ele um item sagrado, mas beleza. Aquilo ali, o Aqui que tá o grande segredo das ruínas, aqui, tá? Você vai vir aqui, vou salvar para garantir, porque se ninguém passar no teste de percepção, já era. Você não, não dissolve esse mistério. Ali, ó, é isso aqui que é o segredo, gente, só isso aqui que aí vai abrir aqui uma porta, tá vendo? Aí, aí vai começar uma luta. Então, assim, teve muita gente que passou raiva com, com isso porque uh, os personagens ou não passaram no teste de... No teste de percepção. Foda aqui, gente. Sabe o que acontece? Eu tô sem slot nenhum de magia, Cara. Nenhum. Vamos aqui então. vamos. Deixa eu ver aqui o que, que eu faço. Aí não tem, cara. Eu devia ter dormido antes, mas tudo bem. Ah, vamos tentar um. Um turning dead, deixa eu ver o turno dead. Isso ele vai ficar que é tipo querendo fugir né com astarion vamos Ai, ah, não conseguiu entrar em shadows como aquele vamos ver se a gente consegue acertar outro aqui gente botão V, você muda o modo de ataque do do seu personagem aqui 85 eu não ataquei aquele que tá logo na minha frente, porque ele já tá com, com, ele já tá meio que negativo, né, gente? Assim, ele não vai me, ele não vai ser um perigo pra mim. Cuidado, porque ele vai ficar procurando a gente que é mago pra destruir, né, cara? Dei mole, dei mole demais, mole demais. Olha lá. Vacilo, cara. Vacilo mesmo. Aqui foi muito vacilo. ai Burrice, burrice, burrice, burrice. Deixa eu ver aqui o que, que eu faço. Vou dar o ataque só pra não. Ah, deixa eu ver aqui com esse aqui. É melhor esse aqui. Saca, filho. tem ações suficientes. Beleza, sem problema. A gente ainda pode usar cantrips. Então, e a gente tem itens para jogar. Vamos ver o que, que a gente, isso aqui é legal. Tá muito longe. Vamos movimentar. Deixa eu ver se eu consigo engraçado, rapaz, vou jogar aqui, ó pronto queimando aí Eu devia ter jogado esse aqui, cara dei mole, opa daninha ali considerável, hein olha lá, o cara vaza, entendeu? ele tá o turn and dead uh, rapaz Vamos ajudar, né? Vamos correr o risco do cara morrer, não? Deixa eu ver aqui, não dá para fazer nada com ela, cara. Vamos usar uma, uma um item de cura. Deixa eu ver se eu consigo. É, vamos esconder para cá, cara estar mais escondido. Não vou acender a luz para não pra eles me verem, né? Tocar mais morreu no ácido. Vamos para cá. Vamos atacar esse aqui. Olha, quer ver, gente? Uma coisa, ó. Como o meu turno é o junto com dela, o que, que eu vou fazer? O cara tá obscurecido nas, nas na, no shadows, você viu, né? Agora não tá mais. Eu só não tenho mais movimento, senão eu... Cara, que que é isso, cara? Por que que ele não tá conseguindo atacar, cara? Tá vendo? A bolinha dela tá branca, cara. Vamos ver, vamos usar isso aqui. Action. Ah, agora deu um bug ali, vocês viram? Olha pra você ver, tá bugado, cara. Tá bugado a parada, velho. Isso que é foda no Lord Nexus. Não tá atacando, cara. Não tá atacando. Opa, oh, mas parece que ela tá sem arma. Ah não, tá não. Deixa, gente. Eu não vou ficar caçando confusão. Oh meu cara caiu. Poxa vida, cara, aí me arrebenta. Vamos pra trás dele aqui. Não, vem pra cá. Pra trás do cara. Não, vamos aqui na manha. É isso. Tá, isso. Pronto. Esse aqui, beleza. Tá em high ground, tá vendo, gente? Show de bola. Legal é isso, cara. Cadê? Onde tem mais um inimigo? Tá um cara aqui. Vou continuar com a estarem quietinha ali. Vamos pra cá. Cara, vou falar uma coisa com vocês, viu? Ó. Oh. Essa eu vou te falar que essa aí foi uma cagada bizarra. Meu filho. Saiu de turn and Dead. Ó, oh, meu personagem ainda tá dormindo? Tá não. Vamos pra cá. não tem como ainda não então vamos fazer o seguinte Ai, não, não ah tá ah esse cara é mais forte hein bicho astarion vamos ver se ele consegue ficar na não deu certo não passou no teste vai no high ground mesmo na barra o oh, astarion tá bom de teste hoje meu filho Não, só que eu quero ficar atrás do cara, óbvio. Vamos ver se ela vai aceitar atacar agora, né, meu filho? Nossa senhora. O meu cara, eu vou te falar, ele é muito ruim pra magia de sleep. Meu pai. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Quer ver? Slip. Não fala, né, cara? Cast Sleep. Deixa eu ver. É, não mostra. Depois eu tenho que ler sobre slip Sleep pra ver o que que... Oh, tem mole, cara. Acho que eu pulei o ataque da... ano Crítico. Aceito, acerto crítico. Opa, vamos voltar nela aqui, ó. Aceitou. Pula. Vamos sofrer Ataque de Oportunidade. Backstab. Show, gente. É isso aí, ó. Vamos pra cima do próximo. Vamos atacar. Vamos ver. Não, tá muito longe. Nossa senhora. Né? Pessoal, tá bom de mira, cara. Tá ah, bom, meu filho. Você não tem poder aqui. Pra cá, que a gente pula aqui em cima e mete a porrada nela. Olha, cara, o balde gente ainda tá cheio de bug, cara. Isso mata a gente de raiva. Tá vendo? Ah, agora foi. Tá vendo? Se eu movimentar ali, 91. Pronto, Acabou, gente. As coisas a gente já pegou. Aqui não tem segredo. Agora gente, para resolver finalmente ó, você vem aqui no, na tumba aqui. Vai ter aqui um cara para você conversar. Você vai pegar isso aqui ó. Tem um, tem um cordão aqui. Você equipa, tá? equipei com a Shadow Heart e abre aqui. tá? Pronto. So he has spoken and so thou standest before me. E a gente ideia e tal. way to awaken Vamos Now, lá. I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Okay. Because that would be senseless. Will thou answer my question? Ah, so, hum. I ask again. What is the worth of a single mortal life? vida tem seu valor? Sim, tá bom. Aqui gente, subimos de nível, tá? Subir de nível só pra vocês verem aqui, beleza? Esse Mist Step aí é muito, muito necessário. Invisibilidade, cara, também é uma magia muito boa, porque como o meu cara ataca muito de perto, eu tenho que ter formas de chegar próximo do inimigo e, e no, antes disso não ficar sofrendo dano. Eu acho que duas é mais do que necessário. O mirror image é bom, cara, que aumenta suas chances de não apanhar de perto. Então isso melhor ajuda demais. Mas mas uma magia que é muito necessária para depois vai ser essa aqui. Que são três raios de fogo que tá muito dano, tá? Gente, aqui ó. Uma coisa que eu tenho que mudar: isso aqui ó, meio de arma. Não usa meio de arma com o Battle made, porque tá usando armadura, então não faz sentido você usar porque não pode. Você só pode usar o Battle Mage. É Deixa eu ver que tá funcionando alguma coisa, não é você é, não pode usar armadura né com, com o battle Mage com quem usa armadura ah, vocês estão se perguntando por, como que o mago usa armadura é fácil, gente porque a minha raça tem proficiência nisso no guia da quinta edição cara, não, não vi nada a respeito de usar armaduras prejudicar é, o uso de magia tá? antigamente tinha esse problema tá? Pronto, gente, resolvido o mistério aí das ruínas, ruínas todas exploradas, ok? Eu espero que eu tenha ajudado aí quem não sabia terminar esse puzzle das ruínas, se você gostou, não se esquece de dar uma força aí pro canal, se eu consegui te ajudar, dá essa força, se inscreve, e obrigado por participarem da mesa de hoje, é, até a próxima sessão, até mais, pessoal!